Fala, galerinha. Paula Souza falando aqui do blog Dicas e Tutoriais de Marte Digital. Bom, continuando aqui a nossa aulinha aqui sobre criar conta aí do Gmail e onde a gente pode estar usando essa conta aí. Ela, assim, são aulas bem básicas, tá? Bem, eu procuro estar tá fazendo essas aulas bem rapidinho. Mas esclarecendo mais uma vez aqui, é porque tem gente que vem no meu offline pedir para que eu faça. E né? eu ensine como é que pode estar fazendo essa, essa conta e aonde pode estar usando. E por o um tempo ser é muito corrido aqui para mim, tá, que eu também trabalho com outros projetos. Então eu resolvi criar esse, essas aulinhas bem básicas mesmo. Creio que muita gente até já sabe fazer, mas em homenagem aí ao pessoal que vem me procurar, eu resolvi fazer essas aulinhas aí bem legais aí para eles aí, para estar tá ajudando, OK? Bom, se você não é inscrito desde agora, eu já peço para que vocês deixem aquele inscrito aí no no canal, tá? Gostando do vídeo, deixa aquele like, se não gostou, deixa também para estar tá ajudando aí o canal a tá estar crescendo aí eu posso vir aí estar tá ajudando muito mais pessoas aí. O intuito do canal é estar tá sempre trazendo dicas e ajudando a todos se vocês tiverem dicas de que, de que eu possa estar tá gravando aí, o que vocês querem que eu possa estar tá gravando, deixa no comentário que eu vou gravar para vocês aí, na medida do possível eu gravo sim, tá? Esse canal é para a gente poder interagir mesmo. E qualquer coisinha é só deixar no comentário que eu vou estar tá observando aí o comentário, vou estar tá respondendo a vocês aí e a gente está interagindo aí no canal, ok? Vamos lá, galerinha. Bom, na outra aula eu ensinei a vocês, a tá com... vocês podem voltar aqui, tá Porque eu deixei aqui já preparado para vocês. Eu ensinei a vocês aí sobre o login, segurança, informações pessoais de privacidade, preferência da conta, como eu falei. E acredito que alguns já fizeram aí a, a relação conforme o desejo de cada um. Falei que clicando aqui nós iríamos direto para o YouTube, tá? Então... Praticamente, já temos uma conta no YouTube, ok? Isso é bem provável que você vai entrar no YouTube e já vai estar aparecendo aqui, ó, a sua fotinha aqui no YouTube, tá? Então, como é que a gente vai poder estar tá colocando essa fotinha aqui no YouTube para vocês é, identificarem a conta de vocês? Vou estar tá passando isso agora. Bom, vocês cliquem aqui, aqui, ó, tá o e-mail de vocês aqui, tá? Tá? No caso, eu não tenho assinante porque eu criei na outra aula. Eu não divulguei, vai ser um canal aqui. Teste aqui e a gente pode estar tá aqui fazendo nossas configurações. Aqui é o YouTube normal, como vocês podem ver aqui é a página inicial do YouTube normal, por enquanto não tem canal, não tem nada. Para criar o canal, como é que nós iremos criar? Nós iremos clicar aqui ó, em meu canal aqui vocês podem estar vendo o que está em alta no YouTube eu vou clicar aqui para vocês verem ó. são os vídeos que estão em alta no YouTube sobre o que está em alta no YouTube tá ó, a relação dos vídeos que estão em alta as inscrições que vocês irão ter no canal de vocês eu no caso eu não tenho nada aparece aqui ó, o melhor do YouTube apareceu o que o YouTube sugere sugere aqui tá eu não por enquanto eu não tenho nada ainda porque eu não me inscrevi, no fiz nada, fiz a conta, né, do Gmail, cliquei lá no YouTube, vim para cá e pronto. Então, aqui não tem nada. E aqui, como vocês podem estar vendo, isso aqui é uma extensãozinha que eu tenho, que é em relação ao trabalho, meus trabalhos aqui, tá? Então, eu não vou estar mostrando isso aqui para vocês, não. Aqui o histórico, de onde vocês vão estar é, clicando, do que vocês vão estar adicionando como gostei. Que vai estar aparecendo aí o meu canal, que eu sei que é todo mundo amigos, né? Vai estar ajudando. Vou olhar ali para ver se estava gravando. Vai, vamos estar aí se inscrevendo aí no canal, dando aquele like nos vídeos aí. Tenho assistir mais tarde, se vocês não entenderem a aula, para vocês clicar lá, assistir mais tarde. E aí vocês vão estar aqui, aparecendo a relação dos vídeos, assistir mais tarde, Ok. Aqui são as inscrições para adicionar canais. Então, vamos lá procurar canais. Ah, vocês podem clicar aqui a mesma coisa. Apareceu que o YouTube recomenda aqui. YouTube filmes são os filmes que o YouTube recomenda. Ó. São, são filmes pagos. Né? Vocês vão estar pagando para ver esses filmes, mas eu acredito que no YouTube tem ele gratuito. Qualquer filme. Ok? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui em meu canal. E vamos criar um canal. Bom, usar o YouTube como? Vou botar aqui Paula Souza, que está o nome da minha conta, Paula Souza. Eu vou criar o canal, clicar em criar canal. Ou eu posso usar o nome de uma empresa ou outro nome. Cliquei aqui para estar tá? criando um outro nome. Mas eu vou continuar aqui no básico mesmo. Vamos lá. Vou criar canal. E prontinho, o canal tá aqui, tá? E o que, que a gente vai fazer agora? Aqui é onde a gente vai estar tá colocando a nossa fotinha, aqui é a capa do YouTube. Tá? No caso, aí eu vou, eu vou ensinar uma aulinha onde vocês possam estar tá criando tá? a capa, onde vocês podem estar tá criando um negocinho chato. Onde vocês possam estar tá criando aí ah, uma logo. Ou vocês possam estar colocando aqui a foto de vocês, ó, clica aqui, tá vendo? O ícone do seu canal vem com a sua conta do Google. Editar, e vai abrir a conta do Google, e aqui vocês podem estar colocando. Faz o, o, o upload de uma foto aqui, vamos clicar aqui. Deixa eu abrir aqui, material de trabalho aqui, deixa eu ver uma foto aqui para colocar, para vocês estarem entendendo procurar aqui uma foto, foto Prontinho, peguei a foto lá do meu computador ó. Dei dois cliques nela, ela já veio automaticamente pra cá E vou concluir aqui Como vocês podem ver, a foto já está aqui Aqui, vocês podem colocar também uma foto Vou fazer o upload de novo Vou colocar ver se essa aqui vai Vamos ver se tem o tamanho. Dá, dá pra colocar. Vou colocar aqui. Deixa eu arrastar lá para baixo. Prontinho. Vou deixar assim. Vou concluir. Prontinho. Tá aí. A capa ficou. A foto. Aí vocês vão estar tá escolhendo aí a foto de vocês. Vocês verificam aqui o nome de vocês. Deixa eu botar aqui com letra maiúscula aqui. aqui entrou com letra minúscula. Eu não vi. Vamos lá. clique em OK apelido que eu não preciso colocar e ok coloquei pronto Como vocês podem ver me, a, os meus dados que eu criei quando eu criei a conta ó, tá aqui feminino a data de nascimento então vamos voltar lá tá aqui com o tempo vai mudar agora não mudou mas o google mesmo ele muda aqui automaticamente tá Vamos, vamos clicar aqui em descrição do canal, aqui vocês vão, vão colocar aqui é, sobre o que, que é o canal de vocês. Eu vou colocar aqui este canal, este canal é somente para teste. Desc deixei uma descrição, vou clicar em concluído. Concluiu este canal é somente para teste, tá? a arte do canal já eu vou ensinar vocês agora no próximo vídeo tá para não ficar muito extenso vamos clicar aqui na catraca bom para o seu do do youtube é bom você estar desmarcando essas essas essas abinhas aqui tá tá tudo clicado vocês vão abrir vai estar tá tudo assim vocês vão estar desmarcando ok Vamos clicar em salvar. Prontinho. Vamos clicar aqui de novo na catraca. Não, não é aqui não. Perdão. Salvei. Clica aqui, ó, na fotinha de vocês aqui em cima. Aí clica aqui na catraca. Aí sim. Vamos lá. Aqui é visão geral, configurações da conta, visão geral. Aqui avançadas, vocês vão lá para aquela parte lá do... Ah, vamos clicar aqui em Avançadas. Bom, aqui não tem, aqui vocês podem estar excluindo, se vocês não gostou não quiserem mais usar o canal, vocês podem estar excluindo. Aqui não tem muita coisa para mostrar para vocês. Então, vamos Contas conectadas. Contas conectadas, vocês podem estar criando a conta do Twitter com o mesmo e-mail, tá? Esse e-mail que vai aparecer aqui, ó, pega esse e-mail aqui, cria sua conta no Twitter, ok? Clica aqui, conectar. Vai abrir, eu acredito que seja minha conta aqui, ó, abriu uma conta minha aqui. No caso de vocês aí não vai estar, vai estar para vocês estar se inscrevendo no Twitter, então vocês podem estar usando o mesmo e-mail daqui dessa conta, ok? enviar um vídeo, tá? Salvar. Ah. Privacidade. Como eu falei, deixar tudo desmarcado aqui, então não vou mexer em nada aqui. Deixa eu voltar aqui em privacidade. Notificações. Receber e-mails sobre minha atividade no YouTube, sim. Desejar receber e-mails de atualização no YouTube. Bom, aqui vocês podem estar clicando, tá? Eu não vou clicar porque é um canal teste. Deixa eu ver aqui embaixo. Comentário e atividade. Atividade nos meus vídeos ou no meu canal. Atividade nos comentários que postei. Aqui eu também não vou estar mexendo em nada. Reprodução. Mostrar anotações e notificações no vídeo. Sempre mostrar legenda. Mostrar legendas automáticas por reconhecimento da fala. Eu também não vou estar mexendo em nada aqui. TV conectada, não preciso. Tá, isso aqui é para quem tem Smart. Vocês podem estar conectando aqui com o código da televisão. Ok? Vou clicar aqui de novo na catraca. E vamos lá. Tipo da conta configurações da conta, se vocês quiserem estar modificando alguma coisa, vocês podem estar clicando aqui, ó. Tá? vai voltar para essa tela aqui, lá onde eu ensinei para vocês no outro vídeo, voltar. criar um novo canal, vocês podem estar criando um novo canal aqui, vamos clicar aqui na fotinha de novo, e vamos vir em estúdio de criação, aqui em estúdio de criação, como vocês podem ver, fica entendido, é onde vai estar os vídeos que a gente sobe para o canal, tá? Como aqui a conta é nova, não tenho muito o que mostrar para vocês aqui. Gerenciador de vídeos. Não, nenhum vídeo foi encontrado. Mas tem os vídeos, tem as playlists. Vocês vão estar tá modificando aqui os vídeos de vocês. Transmissão ao vivo, tá? Ó, para fazer transmissão ao vivo. As comunidades aqui, ó. Vocês podem estar vendo aí ó, o que foi comentado né, no, no, no vídeo de vocês. São pelas mensagens, inscritos, configurações da comunidade, os créditos. Canal. Padrões de... Aqui, ó. Entrou aqui. Canal. Status e recursos. Vamos lá. Verificar. Eu irei... ter que clicar aqui para verificar. País. tá colocar um... Seu país aqui, faça uma chamada telefônica com mensagem de voz automática e envia uma mensagem de texto com código de, de verificação. Clicando em automática, chamada de automática telefônica, você tem chance de estar criando bem mais canais do que por mensagem de texto. Há um limite para mensagem de texto, tá? E a chamada por mensagem de voz automática é bem maior o limite. Eu não vou estar tá verificando isso porque eu não coloquei telefone, mas eu, é só para teste, não vou verificar. Verificando, tá? Vocês vão estar tá vendo aqui, ó, que algumas coisas já vão estar qualificadas. Como meu não tá qualificado, não qualificado é porque eu não verifiquei a conta. Tá? Geração de receita. Se vocês forem criar um canal para fazer vídeos de vocês e vocês gostariam de estar tá recebendo, né? Conforme. O YouTube é o canal de vocês estão crescendo. Vocês podem estar clicando aqui em ativar. E clicando aqui para saber mais. Transmissão ao vivo. Vocês podem estar clicando aqui para ativar vídeos mais longos. né? Vídeo... Envie vídeos com mais de 15 minutos. Vocês podem estar ativando aqui. No caso, ele vai pedir para verificar a conta. Como eu ainda não verifiquei a conta, só posso enviar vídeos de 15 minutos. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Por enquanto, meu canal só poderia estar ativando essas três aqui, se eu verificasse, mas eu não vou verificar agora. Então, vocês podem estar clicando em ativar quando vocês verificarem. Padrões de envio. Privacidade pública, tá? não listado a privado. Público, porque você quer que as pessoas te achem. Você vai escolher uma categoria conforme sobre o que você vai estar falando. No caso, aqui eu vou botar educação. Licença padrão do YouTube. Aqui vocês irão colocar o nome do canal de vocês. Uma descrição. Canal para teste. Ok? As tags aqui, eu vou botar teste. Separando por vírgula. Canal. Vírgula, tá? Comentários. Permitir comentários? Todos. Os usuários podem visualizar... Visualizar as classificações desse vídeo. Bom, eu vou deixar marcado, mas aí, vocês, se vocês desejarem, vocês podem estar desmarcando isso aqui, tá? Eu vou deixar aqui marcado aqui, porque é um canal de teste. Eu só tô ensinando, só tô mostrando aí pra vocês o básico mesmo. Como eu falei, alguma dúvida, gente? Deixa no comentário aí que eu respondo, eu ajudo a vocês aí, ok? Idioma do vídeo, português. Certificação da legenda, não, sugerir melhorias de vídeo aqui, deixa assim mesmo, vamos lá, conteúdo em destaque, Fica. eu não salvei aqui, perdão, salvar aqui em cima, gente, salvei, agora vamos lá, conteúdo em destaque, aqui o conteúdo em destaque é quando vocês abrem um, um canal, ele tem sempre, deixa eu colocar aqui, ver se eu acho aqui algum canal, tem sempre um vídeo de destaque naquele canal, tá? Vamos ver se eu acho um canal aqui. Deixa eu ver se esse aqui tem. 10 lugares proibidos aqui, deixa eu fechar aqui. Não tô fazendo propaganda do canal, tá? Esse aqui não tem, não tô fazendo propaganda do canal, eu só tô mostrando aqui assim, rapidinho pra vocês. Como vocês podem ver, o, o vídeo em destaque, ele vai ficar só o vídeo aqui assim, ó. Vai ficar um quadrado aqui, o vídeo aqui, destacado aqui com a legenda aqui sobre o que que é o vídeo. E embaixo aqui vai vir esses vídeos aqui, ok? Então aqui não tem, então vou fechar aqui, vou voltar aqui. Então, vocês podem estar selecionando aqui, ó, permitir, aceitar, e vocês vão estar selecionando o, o vídeo que vocês querem, ó, envios, tá? Né? Vocês podem enviar aqui o vídeo ou colar uma URL aqui de um vídeo e colocar aqui, ok? Brand, vamos lá, do Brandig, brand, como tá aqui, ou Brand, é adicionar uma marca d'água, qual é a marca d'água? Vocês vão escolher uma imagem aí aquelas imagens que você vê aqui no cantinho assim do vídeo aqui assim ó inscreva-se no meu canal clique aqui é, curte o vídeo alguma mensagem eles passam aqui numa fotinha é isso aqui é a marca d'água tá fica bem apagadinha a fotinha aqui é a marca d'água vocês escolhem aqui e coloca eu não vou escolher porque até então não tenho vídeo para mostrar aqui vamos botar aqui. avançadas Vamos lá, país, Brasil, palavra-chave do canal. Vou botar teste. Permitir que anúncios sejam exibidos próximos ao meu vídeo. Assim pode ficar. Vincular com uma conta Google AdWords. Por enquanto, não vou vincular aqui, porque eu não vou gerar receita para esse, esse canal aqui de teste. No caso, se vocês gostariam, eu vou estar passando ensinando para vocês aí como que vocês podem estar tá criando, né, do Google, do Adword Então, vamos descer um pouquinho aqui. Permitir que meu canal apareça nas recomendações de outros canais? Sim. Porque você quer que seu canal cresça, então, se ele aparecer nas visualizações de outros canais, é bom para você. Exibir o um número de usuários inscritos em meu canal? Bom, aí vai ficar a seu gosto, se você quer que apareça ou não apareça, ok? Então, vamos lá. Aqui é para o Google Analytics, né? Mas isso aqui é bem mais complexo. Preciso estar passando isso aqui agora para vocês. Vamos clicar em salvar. Ok? Aqui é o Analytics. Como nós não temos vídeo, não tem movimentação na conta, então não vai aparecer aqui. Ó, não tem nada aqui na conta, então não aparece. Mas aqui dá para ver conforme está... O, o andamento da conta de vocês, onde estão vindo as visualizações no analítico? Aqui dá para ver, tá? Tem tempo real, relatórios, tempo de exibição, aí tem várias coisas para vocês estarem observando o canal de vocês: traduções e inscrições, contribuições de comunidade. Não, então isso aqui também eu não preciso mostrar para vocês agora. Criar, vamos ver aqui o criar, o criar ele tem uma biblioteca de áudio que vocês podem estar criando o vídeo de vocês E pode estar fazendo download de algum desses sons aqui que são sons autorizados pelo Youtube Pelo amor de Deus galerinha, não pegue música, ah, eu guardo um sertanejo, eu vou colocar lá no meu vídeo lá, Ou então eu guardo um funk, eu vou colocar lá vai dar problema com direitos autorais, ok? Então, não recomendo. Para usar uma música de fundo, use essas daqui, ó. Tá? Use essas daqui mesmo. Pode estar usando o, o somzinho daqui, que o YouTube aceita esses sonzinhos aqui. Ele mesmo dá para você fazer o download, tá? Políticas de música. Olha aqui, ó, o que, que eu estou falando. Tá vendo? Quando eu coloco uma música aqui, Ó, política aqui, ó. Gang style, tá vendo? Ó, se você usar esta música, o que, que acontece? Tá então vocês podem estar tá clicando aqui e vendo aqui qual é a política da música. Tá? Eu fui morar numa casinha aqui da galinha pitadinha. Eu não uso tá o. Músicas de outras pessoas, geralmente eu uso música que o YouTube oferece, ou um pacotes de músicas que tem aí na internet, que o YouTube também aceita de boa. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó os proprietários de direitos autorais podem alterar as políticas deles, ou realizar ações em seu vídeo diferente daquelas descritas aqui. Então, evitem, no máximo, no máximo evitem. Tá, então usa aqui, ó, a biblioteca de áudio tem vários aqui, dá para ver pelo gênero, humor, instrumento. Aí vocês podem brincar aqui de baixar os, os sons aqui, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar. Aqui é suas contribuições, ajuda, YouTube Betts aqui agora não vou mostrar para vocês. Bom, galerinha, por hoje esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem aí, tá? Foi muito rápido? deu um pause aí, vai fazendo devagarinho que vocês vão entender aí o que eu mostrei pra vocês. E até o próximo vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele like aí, tá? E vamos lá, que... vamos pro próximo vídeo que eu vou ensinar a fazer. Deixa eu colocar aqui no... Exibir aqui o canal, aqui é o painel. Vou voltar aqui, exibir canal. Eu vou estar tá ensinando a tá criando a arte desse canal e a gente está adicionando a arte aqui, ok, galerinha? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.